Oração das 108 Ave-Marias. Olá, amadas irmãs e amados irmãos, bem-vindos a este canal. Sou Edvaldo Ezo, desejo-lhes saúde, paz, felicidade e prosperidade sob as luzes e bênçãos do Senhor. Neste dia, convido-lhes a orarmos juntos as 108 orações da Ave Maria. Agora, antes das orações, peço-lhes que inscrevam-se neste canal, toquem o sino e compartilhem esta oração. Gratidão! Agora, oremos.